Oi. Alô? Oi, oh. boa tarde. Olá, eu, boa como... tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos então à nossa palestra. Eu sou o Alexandre. Eu sou o Rodrigo. Tu pode passar nós, aqui, eu, gente. Nós, já... <risos> <risos> nós somos da Uru. Vocês já viram a gente, a gente está por aqui durante todos esses dias, aqui nesse nessa bancada. Nesse corredor aqui. Então. É, esse corredor aqui, ó. Tem marca da gente ali, ali e aqui também. Mas muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre nossa trajetória Quanta é... trajetória, né? Somos jovens, então... É. É... O tema da palestra... E da... palestra não, da nossa conversa. conversa É importante que a gente crie essa relação já de amizade sincera aqui Então a gente vai conversar, é mais conversa do que palestra Então durante o nosso papo, quem quiser levantar a mão Comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, e a gente nem falou de onde a gente é, né? A gente é de Salvador, na Bahia. Salvador, Tem gente da Bahia aqui. Ó. Aê, Bahia! Ah, ê, ê. <risos> Ótimo. Então a gente é lá da Bahia. Tá rolando aqui? Uh. O meu tá bom? Aí. Alô? Opa. Até melhor. <risos> bom. Mas a gente então quer falar um pouquinho aqui De alguns tempos mais para trás A gente vai voltar alguns tempos. Antes de falar de tempos atrás A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a RU tá. Vamos situar vocês no rolê então A RU é um negócio criativo lá de Salvador E a gente conecta pessoas Através de conteúdo e experiências E aí dentro disso Existe um universo de possibilidades Algumas dessas possibilidades A gente vai conversar ao longo da palestra, outras a gente pode conversar aqui ou vocês seguem lá no Instagram e dá pra conhecer um pouco mais, mas basicamente resumindo é isso. Bom, deixa eu voltar então agora no tempo vamos voltar a pelo menos 245 milhões de anos. Isso lembra algo pra vocês algo assim muito velho, algo muito, muito muito muito velho. Dinossauros, né? A gente está falando de dinossauros então vamos falar um pouquinho deles, né? Então Quais são as características quando a gente fala de dinossauro? O que, é que vocês sabem sobre os dinossauros? Características deles, adjetivos que a gente pode dar para os dinossauros. Levanta a mão que eu vou aqui levar o microfone. São carnívoros. Opa, pode fazer isso? São carnívoros. Carnívoros. Carnívoros. Que alguma mais? outra característica que sabe? aqui? Agressivos. Nossa. Ave Maria. <risos> Alguém, alguma outra boa, É né? Não, uma <risos> coisa boa. Uma coisa boa dos dinossauros, alguém sabe? Segue pra viver, Hã? Pra cair, <risos> coisa... Ah, <risos> coisa boa que são extintos. <risos> tá. A gente separou algumas características aqui, aqui que ajudam a gente a refletir um pouco nessa nossa conversa. No proceder, frente, Bom, a gente viu algumas é, características dos dinossauros, que alguns eram muito grandes. Chegamos a ser esses, esse, por exemplo, era é. pescoção bem grandão mais de 100 metros de altura. Chegava a atingir a Opa, núcleos. núcleos, por exemplo. Núcleos. Por exemplo Mas, é, a gente também, então... Esse não é carnívoro. <risos> Esse é herbívoro. E também outra coisa, eles eram muito inteligentes, segundo as pesquisas que a gente fez. Então eles sabiam o que estavam fazendo, eles tinham um certo raciocínio gente. do que estavam fazendo ali. Eram grandes, fortes, inteligentes, então, tipo, nessa época, ninguém podia com eles, né? É. Não eram tão ruins assim, né? Eles são bonzinhos também. Uhum. Mas a gente sabe que teve a extinção desses animais. E existem duas teorias principais que falam sobre a extinção dos dinossauros. Uma é essa chuva de meteoros. O meteoro da paixão caiu, Acabou com tudo. E a outra é sobre a adaptação. É onde a gente vai se apegar. Então, tem um rolê dos meteoros, mas nem todo mundo morreu lá com os meteoros, né? Mas a gente sabe que eles não conseguiram sobreviver por conta da adaptação. O que marca muito o nosso início lá em Salvador e o nosso caminho no mercado lá da cidade é que a gente se encontrou na faculdade, é, a gente fez jornalismo lá em Salvador, e o que a gente aprendia na faculdade não era bem o que a gente gostava de fazer. O que a gente Via na faculdade os conteúdos que tinha lá, não era o que a gente queria fazer. E a gente começou a fazer outras coisas fora da faculdade, mas ali seguindo o paralelo. É, isso em 2012. Alguém tem sinergia com essa história aqui? Levanta a mão aí pra gente. estamos juntos <risos> Então a gente escolheu é, fazer a faculdade de comunicação social em jornalismo. E foi aí que a gente se conheceu na faculdade lá em Salvador. E aí foi quando tudo começou. E foi quando a gente descobriu esse primeiro dinossauro ali nessa, nessa época, né? Que era a faculdade onde a gente via realmente que não tinha tudo o que a gente precisava. A gente gostava muito de internet, gostava de comunicação, mas a grade curricular não mostrava muito essas coisas pra gente. Então a gente já ficou assim, puxa, onde a gente vai encontrar esse material que a gente tanto precisa? Até a forma né, de, de aprender de, naquela época, em naquela... 2012, já era algo que não não deixava a gente muito feliz então ali a gente começou a procurar alguns programas é, de empresas como road switch como o google e a gente começou a sediar eventos dessa comunidade lá na cidade eu fui embaixador do road switch é, durante quatro anos de 2012 para cá o ale foi do google aqui tem um pouquinho disso tudo que a gente foi fazendo nesse começo de tempo uhum. comentar algumas coisas lá em salvador Agora a gente já tem duas edições da campus, né, as duas passadas, mas antes, em 2012, 2013, não tinha campus em Salvador. Era só São então, Paulo e Recife. É, né? São Paulo e Recife, a gente saía de Salvador para ir para a campus de Recife, para poder viver esse universo que hoje a gente faz parte quase que integralmente. Né? Uhum. E lá em 2012, a gente entrou na faculdade no segundo semestre de 2012. Já em 2012 ainda, acho que a gente ficar, já estava inquieto já. No primeiro semestre, a gente já queria já procurar coisas. E aí foi que em 2013, foi nosso primeiro campus lá em Recife. Você foi em 2013 ou foi em 2014? Em 2013. 2013, logo a gente foi para o primeiro campus lá em Recife. E aí a gente começou a perceber que tinha uma, uma, uma multidão de coisas que a gente poderia aprender. E tinha também um jeito novo de consumir conteúdo. A gente consome conteúdo aqui na campus de diversas formas, a gente, só nesse corredor aqui tem conteúdo em bancada, tem conteúdo em palco, tem oficina. e a gente olhava para aquilo tudo e falava, cara, é sobre isso, né? não é só sobre o conteúdo, mas é sobre a experiência que o conteúdo pode gerar e como a gente pode viver isso. Uhum. E aí, nesse tempo também, a gente voltou da campus, começou esses programas de embaixador, de embaixador lá, na, lá em Salvador. E aí a gente começou a realizar alguns meetups para essas marcas. Então tem aqui alguns meetups do Road Switch, uh, do, Google. do Google. E a gente foi percebendo também um discernimento é, que a gente tinha uma vocação, melhor dizendo, para conectar pessoas né? e para fazer eventos de jeito bem diferente. Tanto que os meetups lá em Salvador do RoadSuite na época de carnaval, a gente falava sobre rede social, internet... Mas sobre monitoramento de rede social no carnaval. E aí tinha baile de coruja, tinha máscara pintada, tinha banda no palco, confete, serpentina. E a gente falava sobre conteúdo, sobre rede social, mas no universo de carnaval, né? É. E algo interessante também dessa época, não tão longe assim, né? Mas nessa época a gente não tinha tantas iniciativas indo para Salvador. Salvador era meio que uma cidade onde as pessoas não queriam investir. A gente... É, tinha alguns eventos, né? A local Web tinha alguns eventos lá na cidade, a Digitalks, etc. Levavam alguns conteúdos para Salvador, mas com o tempo a gente foi percebendo que também ou não se adequava tanto à nossa realidade local, ou que eles meio que desistiam. A gente não sabia exatamente qual era o propósito deles na nossa cidade, mas que depois de um tempo eles já não faziam mais eventos lá em Salvador. E aí também, é, 2012, 2013, 2014, depois desses meetups, aqui tem algumas imagens também de alguns eventos nossos primeiros. Além de 2015, eu sentei com a Ale e a gente falou, não. Mais do que fazer esses eventos dessas marcas e fortalecer essa comunidade localmente, a gente precisa também conversar sobre o que a gente vive aqui. Mas do nosso jeito, sobre as nossas experiências e expectativas para o mercado. E aí um dos propósitos ao rua hoje, lá na cidade... É pela democratização do conteúdo, é trazer todo mundo para a conversa, né? Às vezes a gente fala sobre todo mundo, mas todo mundo quem, né? De quem a gente está falando que é todo mundo? Ah, na, quando a gente começou lá na cidade, em 2015, o Roo Connect, que a primeira edição foi em 2016, a gente passou um ano inteiro fazendo a curadoria de parceiros, de marcas, que possivelmente teriam ali sinergia com as coisas que a gente acreditava para poder levar lá para a cidade. E uma coisa que a gente, né, a gente recebeu muitos nãos, para receber sims era muito complicado. Mas uma das coisas que a gente começava a ficar bem chateado era que algumas marcas chegavam pra gente e falava. Quando descobria, né, que a gente estava falando do Nordeste, principalmente de Salvador, falava, esse não é mercado pra gente. Então, tipo, a gente, Poxa, se não é mercado pra vocês, então a gente nem quer vocês mais. A gente <risos> chega a ter um ranço <risos> dessas marcas hoje, sabe, por causa disso, tipo, por que não o Nordeste, né? Mas um lance legal também é que, depois a gente vai contar um pouco mais para frente das lições que a gente aprendeu nesse tempo, mas quando o teu propósito ele é real para você e ele consegue tocar outras pessoas, a magia acontece. Na primeira edição do RuConnect Connect, em 2016, primeira edição, primeiro ano, a gente não tinha grana para praticamente muita coisa do evento, nem para alugar o teatro onde aconteceu, primeira edição, mas a gente tinha a palestra do Twitter... Da Eventbrite, da CV Monkey. Monkey, de algumas marcas locais também. E aí a gente foi percebendo, cara, isso faz sentido não só pra gente, mas para muitas outras pessoas também. Tem algumas imagens aqui. Essa edição já é 2017, 2018, 2019. Algumas fotos misturadas. Esse ano aqui foi o mais legal, esses dois últimos anos, foi quando a gente conseguiu patrocínios de marcas externas. Né? Nos dois primeiros, 2016 e 2017, todo o recurso que a gente tinha para o evento era de bilheteria. bilheteria. Então a gente, dentro ali do modelo que a gente encontrou que funcionava para o evento, a gente tinha parceiros que ajudavam com o conteúdo. E a gente oferecia esse conteúdo para as pessoas de forma de grade. A gente passa um bom tempo curando a grade da, das palestras que a gente tem. E tem um rolê legal para quem co-cria conteúdo, para quem faz curadoria, é, conversa com a pessoa que tu quer levar, mas não só tipo, tá, a gente tem esse evento aqui tal dia, manda uh, o teu tema e a gente vai fazer, a gente discute todos os temas com todos os palestrantes, é, a gente tem uma, uma bancada de conteúdo aqui com 18 atividades, todas as 18 foram feitas junto com o palestrante, tipo, a gente sentou, discutiu, isso aqui é sobre isso, então... Vamos começar da vírgula ao ponto, a gente conversa, porque co criação é fazer junto, né? Co criação não é só juntar um lado e o outro, mas é unir mesmo, uma colaboração. Uhum. E as duas primeiras edições desse evento, que a gente faz anualmente em Salvador, sempre depois do carnaval, foi bom que a gente percebeu, através da bilheteria, que as pessoas lá estavam interessadas, que elas queriam. E foi aí que a gente começou a criar a nossa própria comunidade lá na nossa cidade, percebendo que tinham profissionais, tinham pessoas, tinham indivíduos que estavam interessados em saber mais sobre como fazer o conteúdo e ampliar mais a voz, ter mais conversas de acordo com essas coisas. E aí... Depois disso, depois que a gente se entendeu como negócio um pouco melhor e ficou mais claro para a gente, não dava só para ser produtora de evento, não dava só para produzir conteúdo para a internet, não dava só para se encaixar em alguns modelos que já existiam. Né? E aí a gente brinca que criar o que não existe é muito difícil, porque lá na cidade a gente não tem muitas iniciativas que, plurais. Assim. Então a gente começou a criar programas dentro da URU, que faz sentido para a gente, que a gente gosta de fazer e que a gente não encontra normalmente nas empresas lá. Então hoje a gente trabalha ali em quatro trilhas, que é conteúdo, experiências, comunidade, comunidade e com creators, né, com pessoas que produzem conteúdo para a internet. Dentro desse rolê a gente tem três programas grandes, assim, que é o Who como negócio, a gente tem o Who Connect como evento anual, esse ano a gente quer levar para mais capitais do Nordeste, para fazer também com que outras capitais façam parte da conversa, uhum. da mesma forma que a gente fez com que Salvador entrasse na rota de algumas marcas também. E uma das coisas, né? A gente, quando começou a planejar fazer a rua mesmo, a gente pensava em fazer agência, né, Rodrigo? A gente pensava, não, vamos fazer uma agência digital, trabalhar com digital, mas as coisas foram caminhando para todas essas... Quatro coisas que hoje a gente faz Que hoje a gente não, não se diz agência A gente não se diz produtora de eventos A gente realmente, quando a pessoa fala com a gente A gente fala, não, nós somos um negócio criativo E nós conectamos pessoas através de conteúdos E experiências E é uma amplitude de coisas Que a gente consegue fazer a, Com a Ru e com o ONU Connect Que foi o primeiro produto que a gente conseguiu Lançar E aí, é, uma das coisas Que a gente percebia também na nossa cidade É que a gente não tinha Lugares para fazer eventos que a gente precisava. Sobretudo eventos gratuitos. gratuitos principalmente. Os meetups, né? A gente tinha que procurar lugares. A gente conseguia, geralmente, com livrarias. Depois de um tempo ficou complicado com livrarias, porque a questão de agenda e também questão de, de estratégia deles mesmos não não estavam mais deixando fazer coisas lá. E era realmente muito complicado achar lugares gratuitos para fazer eventos de graça também para nossa comunidade lá na cidade. E a gente pensou bastante na, nas oportunidades que nós tínhamos, e aí hoje a gente até, é uma novidade que a gente está fazendo aqui, nessa campus, foi o que a gente pensou por muito tempo, já tinha, acho que desde o começo já fazia parte do que a gente queria realmente fazer, mas a gente tem a vontade mesmo de continuar a cumprir o nosso propósito, e uma das coisas que a gente está lançando agora. É, a gente vai contar em primeira mão pra vocês. Tem uma cara que a gente aqui, fica inquieto né? com isso, mas nos últimos anos ficou muito mais real, porque a gente foi tendo mais eventos frequentes e a gente não tinha lugar para fazer evento, a gente não tinha lugar para co-criar conteúdo com os criadores locais. Ainda não temos, ainda, né? É, sem estrutura é. externa de marcas e tudo mais. Então, nasceu a Who Creator Space, que é a ideia de um espaço aberto, colaborativo, plural, onde a gente possa ali trabalhar eventos gratuitos, não só da nossa comunidade, mas de outras comunidades locais também, faltados nesses três pilares, é, que é aprender, criar e viver. Isso, e a gente vai fazer esse local especialmente para todos os criadores de conteúdo, principalmente locais, para a gente aprender realmente mais. Que uma das coisas que a gente precisa ainda no nosso mercado local de criadores de conteúdo é educar o mercado, tanto dos próprios, dos próprios criadores, como também das agências, das marcas locais. Então, a gente precisa ter um lugar para conversar mais sobre isso. Um local onde a gente precisa é, criar de fato. Então, a gente precisa ter estúdios de gravação de vídeo, de áudio, algo que a gente também não encontra tão acessível na cidade, é muito caro fazer isso, se for fazer independente, então a gente precisa de um lugar onde a gente, precisa, onde a gente possa fazer gravações de vídeo, áudio e também para fazer os eventos que a gente precisa fazer, os eventos gratuitos, fazer workshops, fazer treinamentos, mentoria, então, são as coisas que a gente pretende fazer nesse espaço que a gente vai lançar. E tem um pouco da planta, a gente foi visitando alguns até lugares. A gente já está sonhando. É, e, o que, é que a gente vai fazer? Só que, de tanto andar por alguns lugares, a gente foi percebendo que dava para ter uma estrutura é, dessa também lá na cidade, para criadores de conteúdo, para a comunidade local. E aí a gente vai ter uma arena né, para fazer nossos eventos lá, é, algumas estações de trabalho, os estúdios de vídeo e áudio. Então, é algo inédito na cidade, acredito que até no Nordeste também que a gente pretende fazer e vai ser um lugar muito bonito, acredito. Uhum. É, a gente está pensando em tudo assim, já chamou até arquiteto para arquitetar as uhum. coisas lá. E acredito que vai ser um, uma oportunidade muito boa para o um mercado local crescer lá em Salvador, na Bahia, no Nordeste, na nossa região. Como tudo que a gente faz também é colaborativo a RU, tem quatro pilares, esses pilares norteiam tudo que a gente faz. É, conexões, pessoas, conteúdo, experiências. Então a gente começa sempre pelas pessoas. E aí a gente também quer contar com a colaboração e a ajuda de vocês na construção desse espaço. Tem o um link aqui, vocês podem entrar lá, saber como é, fazer parte disso junto com a gente. Isso. A gente vai dar uma corridinha, senão o tempo não. não rola. O quê? Ah, sim, sim. Pode ir pro próximo. Certo. Nesse link aí tem as informações foto, também mais sobre o link, Dá para entrar lá e vocês conhecem um pouco melhor sobre a Creator Space e um pouquinho mais de como fazer parte disso. Já tiraram? Pronto. Agora a gente vai contar um pouco das lições que a gente aprendeu nesse tempo lá na cidade é, e que é muito real que a gente vive isso todos os dias. Uma das Primeira... Primeiras... Ah, <risos> Primeira coisa que a gente aprendeu é que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E sonhar não é aquele rolê que a gente faz quando a gente deita na cama. Se bem que aqui na campus a gente não dorme tanto, né? Mas sonhar não é o que a gente faz quando a gente deita para dormir. Né? Sonhar muitas vezes a gente pode fazer acordado, né? como esse sonho da Creator Space e tantos outros que a gente tem. É, e para gente, o sonhar não é só imaginar e pensar que algo pode acontecer, não. Para a gente também tem muito do vai lá e faz. Não é. só ficar sonhando, mas levanta e faz. É algo que a gente sempre começou a fazer assim, é. né? E a gente toca as coisas desse jeito. Vamos fazendo. E tem algo sobre sonho que é importante também. Que às vezes a gente fala sobre sonho, é algo tão distante. sonhos são reais e eles acontecem, né? Basta a gente acreditar. Outra coisa que a gente acredita muito é que se você quer mudar o mundo, você tem que se juntar com outras pessoas que também querem mudar o mundo. Não adianta de nada a gente conversar com outras pessoas que não têm o mesmo propósito, que não querem mudança, que estão ali passivas, que não querem ati serem ativas, né, fazerem algo de verdade. Então, encontrem pessoas que têm propósitos semelhantes com os de vocês, né? propósitos compartilhados. compartilhados. Quando isso acontece, coisas grandes são construídas, né? A gente tem esse encontro aqui maravilhoso, mas tantos outros acontecem, quantos propósitos são compartilhados, né? Quantas é. lutas são as mesmas. E a gente sentiu mesmo na pele isso, a gente realmente tem pessoas que estão coladas com a gente desde o começo, tem pessoas que no meio do caminho ali se perderam, mas, e pessoas que vão chegar, a gente acredita muito nisso também, mas que é de funda fundamental importância que todo mundo esteja na mesma conversa, esteja na mesma linha. Uma das coisas que a gente foi, isso foi bem no começo do rolê mesmo, é deixar de seguir verdades absolutas e formatos prontos. Não dá para usar a mesma régua para todo mundo, né? não dá para medir todo mundo, não dá para sair encaixando pessoas, literalmente, né? colocando pessoas em caixa. né? A gente precisa muitas vezes deixar esses modelos de lado, porque é uma perda de tempo na real. A gente tentar seguir modelos prontos, sendo que aquilo funcionou para aquele rolê e não significa que vai funcionar para você. É uma perda de tempo a gente ficar procurando modelos é, precisos para coisas que a gente está criando agora. Né? Para o novo não tem modelo. A gente cria o um modelo, a gente faz. E é fazendo e testando todo dia. É assim que a gente vai aprendendo. É errando que se aprende. Se a gente acertar, a gente vai né, ficar ali estacionado, mas vamos errando, vamos fazendo e a gente vai aprendendo realmente e se a gente seguir os formatos tradicionais né, é uma perda de tempo, como disse né? algo também que a gente acredita muito na Uru é que a diversidade não é, não é sobre como nos diferenciamos a diversidade é sobre abraçar a singularidade do outro e isso Aí. tem muito a ver com o indivíduo mesmo quando a gente faz nossas co-criações lá, a gente procura sempre ter o máximo de diversidade possível. O, as mais diversas ideias, as mais diversas uh, teorias que forem, mas a gente não quer que todo mundo acredita, é, fale a mesma coisa que a gente. A gente quer realmente conversar é, e juntos é, criar algo novo, que ainda é não isso. foi feito. A gente acredita muito que quanto mais plural, quanto mais diverso, mais singular. Quanto mais possibilidades a gente tem de conversa, mais a gente consegue entender melhor as pessoas. Porque imagina gente tem todo mundo igual, falando a mesma coisa, a gente não vai para outro lugar, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, se a gente tem pessoas diferentes, falando sobre coisas diferentes, com propósitos diferentes, porque isso também é muito importante, às vezes a busca por propósitos compartilhados nos deixa ali num local muito cômodo também. É importante que a gente converse com pessoas que não têm nada a ver com o que a gente faz. né? Aqui na campus a gente tem esse universo muito plural e muito diverso, onde a gente consegue encontrar pessoas de várias cidades, de vários locais, de, de vários propósitos também. Então, quanto mais diverso, quanto mais plural, mais singular. E é dessa forma que a gente também desenvolve a empatia, né? consegue se colocar melhor no lugar do outro. E uma das coisas também que a gente tem vivido é sobre isso aqui também. O Kiko falou que propósito ele não é cumprido, ele é vivido. E por isso que a gente espalha para todo mundo o nosso propósito. A gente não quer falar só o que a gente faz, mas o porquê que a gente faz. E propósito é muito diferente de objetivo. O objetivo é algo que você quer alcançar, você vai chegar um dia lá no seu objetivo. Mas propósito é algo que você faz todo dia. É o que te move, é um combustível, é aquilo que faz com que você realmente queira continuar fazendo o que você faz já. Que nem ele, né? É isso mesmo, o Bob Esponja que vai e acorda todo dia para trabalhar e é feliz tá lá. da vida. Outra coisa que a gente acredita bastante é que números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas. No fim de tudo é sobre a gente. Não há tecnologia, não há nada mais importante do que as pessoas. A gente precisa começar pelas pessoas, é sobre as pessoas. E tudo que a gente faz no nosso negócio é valorizando e começando por elas, né? pela gente. Sobre preocupações humanas, sobre pautas humanas, sobre diálogos que a gente precisa ter, não só no nosso universo de negócio. né? Afinal de contas, os negócios são feitos por pessoas, né? os nossos clientes são pessoas. Então, não dá para a gente não começar por elas. E essa era a mensagem que a gente queria compartilhar com vocês hoje aqui e dizer que é muito importante que a gente faça acontecer o que a gente acredita e que é, na nossa vida a gente vai ter muitos dinossauros, vai aparecer, às vezes são pessoas, às vezes são situações diversas, às vezes são coisas que tem dentro da gente mesmo, coisas impregnadas ali, mas que a gente pode é, sobrepujar isso e alcançar nossos objetivos e viver o nosso propósito. A gente vai abrir um pouco para perguntas, Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer. Vou levar. Tem outro microfone? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Amaral, também sou jornalista, inquieta como vocês, hoje eu sou empreendedora digital. E pensando nesse pilar que vocês trouxeram do conteúdo, unir pessoas, conectar pessoas pelo conteúdo, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o WhatsApp, é, se hoje vocês já fazem conteúdo para o WhatsApp, se isso já é um canal dentro do, é, dessa experiência de conectar pessoas ou não. É, porque para mim, assim, eu vejo que o grande canal hoje, a grande plataforma de, de conteúdo, de consumo de conteúdo, de relacionamento é o WhatsApp. A gente acredita bastante, não só sobre o WhatsApp, mas sobre qualquer outra rede social, que rede social não é para marketing, rede social é para conversa. Então, o WhatsApp, ele por ele já é para conversa, onde a gente conversa ali com as pessoas, mas o conteúdo que a gente produz hoje com criadores ou sobre é, marcas que a gente atende, é mais sobre como gerar conversa. Então, ali a gente atende a plataforma é do jeito que ela foi feita para. Né? Eu confesso que a gente não produz conteúdo para o WhatsApp, mas eu não gosto de como o WhatsApp se, está se comportando e o que a gente está fazendo com ele, melhor dizendo. Eu não gosto do que a gente está fazendo com a rede social, com a internet. A gente está acabando com tudo. né? E aí a gente tem agora, a gente está tentando resolver algumas coisas, mas quando a gente tira da plataforma Algo que é nativo dela, a gente gera grandes problemas, né? Por exemplo, penso eu, isso é muito particular, o é, WhatsApp é uma rede de conversa. Se a gente não usa para conversar, para dialogar, é, a gente usa para outras coisas, a gente vai ter consequência disso. Então, eu acredito que o conteúdo ele precisa ser entregue na plataforma para que ela foi criada. Então, por exemplo, o Instagram, a gente precisa utilizar o Instagram para o rolê do Instagram. A gente não pode transformar o Instagram num shopping ou num, num lugar de comércio. Sabe? Eu quero entrar no Instagram, eu quero ver coisas dos meus amigos, da minha família. Eu não quero ver conteúdo de marca. Eu quero ver um conteúdo de marca que converse comigo. Um conteúdo de marca que não empate a minha navegação. Isso é conteúdo. Agora, quando eu entro numa plataforma e eu vejo um anúncio eu quero sair dela, então, a gente está fazendo isso errado. Então, eu penso que quando a gente traz conteúdo para o WhatsApp e esse conteúdo não consegue conversar de forma nativa ali na plataforma, eu acho que ele não é um bom caminho para isso. Entende? Uma coisa também, só complementando, a gente acredita muito, é, o Joey Police, um, um escritor de content marketing, e ele fala que... O conteúdo é a chave que alimenta a conexão, então a gente acredita em conteúdo de qualquer forma e que o canal é só uma plataforma para chegar até as pessoas, então pode ser WhatsApp, pode ser... Hoje até a gente faz até mais coisas em outras plataformas, por exemplo, hoje a gente já faz coisa com Spotify, a gente faz playlists musicais para conectar pessoas. Porque pessoas gostam de música, então é um, uma, um link ali. como então, o Spotify é algo que a gente pode fazer com playlist musical e também com podcast, que é o muito bom também hoje. Tem crescido bastante, tem até algumas atividades hoje aqui sobre podcast, que também é uma plataforma para a gente alcançar pessoas através de conteúdo. E também eventos como esse. Então, é um canal a mais. Então, a gente precisa realmente estudar, ver exatamente como o Rodrigo falou, para que, que serve aquela plataforma, aquele canal, e usar ele para o devido fim dele mesmo, que aí vai dar certo. Um, um case bem legal, esse falando em Spotify, na última semana passada, a gente começou a cobrir os jogos da Copa do mundo Feminina de futebol. E aí a gente foi conectando alguns criadores de conteúdo que tinham sinergia com esse universo para poder falar também com a nossa audiência de forma mais horizontal. E a gente co criou com as meninas do canal está Entendida, é uma playlist para acompanhar os jogos da Copa da Seleção Feminina, curtindo essas músicas e aí as meninas levantam bandeiras incríveis também que tem sinergia com o que a gente faz e a gente consegue falar sobre as nossas faltas para a nossa audiência, conversar com a audiência delas usando uma plataforma de música e conectando com um campeonato mundial. Então não é sobre a plataforma, não é sobre o Spotify, ele só é o lugar onde a gente vai se conectar. Mas é sobre tudo isso que está em volta, entende? O antes, né? Tudo antes. Tem mais alguma? Tem mais... Então Tá bom gente, obrigado, obrigado A gente tá aqui na bancada da gente de conteúdo Quem quiser sentar, trocar uma ideia, conversar um pouco mais A gente fica muito feliz em ter vocês aqui E poder conversar e olhar assim Dizer, ah, eu conheço vocês de outra palestra E tudo mais <risos> Então, bom evento pra vocês Continuem se conectando Estamos por aqui, isso é Estamos conversar direitinho. com a gente Tamo por aqui E nosso contato também Só fala com a gente, obrigado gente Valeu